O que eu desejo a todos os jovens da Europa e do resto do mundo é que vivam a vida apaixonadamente, tal como eu a vivo, tal como eu a vivi até agora e como eu vejo ainda vivê-la mais uns anos. Vivam, vivam. E, e, e apaixonem-se por tudo aquilo que, que, est que estão a fazer e que hão de continuar a fazer. O meu nome? Maria uhum. do Rosário a mensagem é, aos jovens que tenham muita saúde e que não se metam em coisas que não se devem terem para não darem desgosto às famílias e que, e que arranjem, que façam por trabalhar que que ajudem os pais. Eu só desejava que toda a gente é era... do mundo... Desse muito um carinho às crianças e aos velhinhos, não os abandonem, precisam de carinho e, e de bom estar. É isso que eu choco choca é muito ver coisas na televisão que são, que são tão chocantes, não abandonem as crianças e os velhinhos. Ah, Preocupa-me imenso... Assim a xenofobia que está a existir cada vez mais e o egoísmo das pessoas, pensam muito no seu umbigo e não pensam nos outros. E desejo que os jovens cuidem do ambiente e se não cuidarem do ambiente, não tiverem uma vida mais, mais ecológica, mais sustentável, o futuro deles será curto, porque o futuro vai ser muito negro. Com as mudanças climáticas e tudo mais. É isso que eu desejo aos jovens, cuidem do ambiente.